Olá, eu sou o Gustavo e quero mostrar para você o meu novo Corolla automático. Olha só que lindo! E eu comprei esse carrão com um grande desconto. Isso não é uma maravilha? Pois sabe que eu poderia ter escolhido um entre vários outros carros completos e confortáveis e por um preço muito abaixo da tabela. Poderia ser um Renegade, um Honda Civic ou um Honda Fit, um Renault Duster ou tantos outros. Eu namorei até um Chevrolet Tracker Premier. Isso é de encher os olhos, não é mesmo? Pois agora vou mostrar como você pode comprar uma joia dessas, com até 30% de desconto. Isso mesmo, você pode comprar com até 30% de desconto. Você acredita? Pois é, você consegue comprar um carrão desses pelo preço de um popular. E até financiar se quiser. E tudo isso dentro da lei. Aproveitando uma legislação que beneficia milhões de brasileiros, mas que pouca gente conhece. Ou, se conhece, não sabe como fazer valer o direito que tem. Fique comigo. Nos próximos 5 minutos, eu vou te contar como eu fiz isso e como você pode facilmente fazer o mesmo. Aproveite essa chance e esteja atento para aprender. Certamente você sabe que pessoas com alguma deficiência, isso inclui até dores nas costas ou joelhos e outros probleminhas físicos classificados como deficiências. Pessoas assim têm direito a comprar carro novo com isenção de impostos como IPI, IOF e ICMS. E não é só isso. Dá para ficar livre também do IPVA de todos os anos, inclusive para carro usado. Já pensou ficar livre desse imposto que é cobrado todo início de ano e que bagunça nossas contas? O que talvez você não saiba é que você pode ser considerado uma pessoa com deficiência e também ter esse direito de comprar veículos muito mais baratos. Entenda o que eu estou falando assistindo a esse vídeo do presidente da AbreDef. Um em cada dois brasileiros pode ter direito à isenção de impostos na compra do carro zero quilômetro. E isso é direito do cidadão. As pessoas com deficiência, familiares e pessoas com mobilidade reduzida, têm direitos a, a, direito à a isenção de impostos. Pessoas idosas, é, pessoas hemo, hemofílicas, pessoas ostomizadas, é, pessoas que têm crianças com síndrome de Down, autistas, cegos, é, pessoas com LER, DORT, é, artrite, artrose, osteoporose, bursite, é, várias pessoas com problemas de coluna graves Quais impostos são esses? ICMS. IPi e IOF na primeira compra financiada, em alguns estados o IPVA também e na cidade de São Paulo a isenção do rodízio. Viu só? Milhões de brasileiros podem comprar carro com desconto, mas pensam não se enquadrarem no conceito de pessoa com deficiência. Imaginam que apenas cadeirantes e pessoas que usam muletas podem solicitar tal benefício. Ocorre que uma multidão além desse grupo pode usufruir dessa garantia. E isso vale para todo o Brasil. Deficiência, de acordo com as leis, pode ser caracterizada por coisas bem mais simples, como falta de força na mão para dirigir ou até mesmo excesso de formigamento no pé. Eu dei só dois exemplos, hein? A quantidade de patologias é muito grande e essas pessoas, ou, em muitos casos, os familiares dessas pessoas, podem pedir o desconto também. Agora que você sabe disso... Me acompanhe até o final e eu vou te mostrar como garantir o seu benefício. É bem provável que você ou alguém da sua família tenha direito. E, portanto, está pagando muito mais caro pelo carro que merece. Veja essa reportagem que passou na Globo. A Iremar só conseguiu comprar um carro zero automático por conta da isenção de impostos.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 Matérias assim são raras na imprensa e geralmente não ocupam um horário nobre. Essa reportagem que você acabou de ver, por exemplo, foi ao ar num domingo pela manhã. Nunca vi nada parecido no Jornal Nacional. E sabe por quê? O governo não quer abrir mão de receber impostos. Você já viu campanha nacional sobre como solicitar isenção? É claro que não, né? O governo faz campanha para você pagar cada vez mais impostos. E não o contrário. E quando tem divulgação desse benefício, a divulgação é limitada e pouco explicativa, fazendo a gente pensar que somente pessoas com deficiências muito graves podem conseguir os descontos, quando, na verdade, o número de beneficiados é muito, mas muito maior mesmo. Enquanto isso, as montadoras de veículos no Brasil faturam valores altíssimos, chegando a apresentar uma margem de lucro até três vezes maior que nos Estados Unidos. A verdade é que com o lucro das montadoras e os impostos do governo, o brasileiro paga o carro mais caro do mundo. Se você está insatisfeito com o seu veículo e reconhece que merece algo melhor, então precisa agarrar essa oportunidade. É a chance de pagar um preço justo por um automóvel completo. Você vai ficar surpreso ao saber como eu troquei o carro aqui de casa usando meu problema de saúde. Eu era corredor e certa vez torci meu joelho. Não pareceu ser uma grande lesão no momento, eu apenas tinha caído de mau jeito. Mas como passei a sentir dores nos dias seguintes, procurei um médico e recebi a notícia de que eu teria de operar. O médico que me atendeu era meu amigo. Foi ele que me contou que pessoas operadas também tinham direito a desconto na compra de um carro. É uma forma de incentivo à mobilidade urbana para quem tem deficiências no corpo. Apesar do meu problema no joelho que me afastou das pistas por um ano, isso me deu direito a comprar o meu carro dos sonhos por um belo preço. Agora você pode estar se perguntando, mas isso é legal? A resposta é simples, sim, é legal. Eu comprei o meu Corolla de maneira honesta, transparente e como mandam as leis. Um carro automático, confortável e muito mais barato. Fique atento à lista de doenças ou pequenas limitações físicas, que nem precisam ser visíveis para você ser considerado, uma pessoa com deficiência para a Receita Federal. Vamos ver alguns casos. Comprometimento em nervos e ossos como artrite, artrose, artrodese, lesões por esforço repetitivo, próteses internas e externas, problemas de coluna como escoliose acentuada, espondilite anquilosante e hérnia de disco, doença neurológica ou degenerativa como mal de Parkinson, AVC paralisia cerebral, síndrome de Down, AVE, acidente vascular encefálico, vítima de talidomida, ostomia e esclerose múltipla. Paralisia como triplegia, triparesia, monoplegia, monoparesia, paraplegia, tetraplegia, tetraparesia. Pessoas com ausência ou má formação de membro, como nanismo, amputação, encurtamento de membros ou mastectomia. Doença que prejudique a mobilidade de braços e ombros, como túnel do carpo, bursite e tendinite. Patologias como neuropatias diabéticas, câncer, cardiopatia e linfoma. E alguns casos de deficiência visual. E há ainda muitas outras situações, como sequelas provocadas por acidente de trânsito, de trabalho ou doméstico. Cirurgia ou lesão no punho, no ombro, no joelho ou ainda na coluna. Doenças mentais, AIDS, autismo, falta de força e falta de sensibilidade ou formigamento em algum membro do corpo. Muita gente tem esse problema em consequência do trabalho, não é mesmo? Calma que tem mais nessa lista, viu? Ler e Dorte. Esses são outros exemplos de doenças relacionadas ao trabalho. E muitas outras lesões com sequelas físicas. Inclusive, para quem tem um familiar com problemas mais severos de saúde, também pode solicitar o benefício. E para as pessoas com deficiência não condutoras, dá para comprar o veículo com desconto e indicar outro condutor para dirigir. Ufa! São apenas alguns dos problemas que podem garantir o desconto. A lista é ainda mais extensa, mas antes de continuar falando, eu quero ser sincero com você. Eu não vou iludi-lo não, tá? O processo para conseguir o benefício não é tão simples quanto parece, porém conhecendo os segredos das leis e, com eles, tudo se torna rápido e seguro. E eu vou te ensinar isso tudo de forma simples e prática. Quer um exemplo? Recentemente, a Receita Federal automatizou o sistema de concessão de isenção de IPI e IOF. Antes, o tempo de espera para conseguir a liberação desses impostos era cerca de 100 dias. Hoje, a Receita promete fazer tudo em até 72 horas. Isso é muito bom, né? Só que pode ser imensamente complicado e desmotivador se você não conhecer os atalhos fáceis que eu vou te ensinar. Sendo assim, tenha muita atenção, pois eu vou mostrar passo a passo como você vai conseguir o seu desconto rapidamente. Antes de continuarmos, me permita fazer apenas um alerta muito importante. Como o governo deixa de arrecadar muitos impostos toda vez que concede estes benefícios, nada garante que eles continuarão sendo dados tão facilmente como está sendo agora. Ainda mais em época de vacas magras, como passa o nosso país, né? Isso ainda não mudou, por isso, enquanto você tiver a oportunidade, por que não aproveitar a chance? A hora é agora! Você pode, por exemplo, pedir o seu desconto já e usar essa concessão ao longo do ano, enquanto escolhe com calma o seu carro. Isso porque as cartas de isenção de IPI, IOF e agora também de ICMS valem por 270 dias, ou seja, 9 meses. Assim. Uma vez garantida a sua isenção, ela continuará valendo para você, tendo ou não mudado a lei depois. Vamos lá, seja franco, meu amigo. Essa é uma ótima oportunidade para você garantir o seu desconto o mais breve possível. Concorda? Se você está motivado para comprar o seu carrão por um ótimo preço, então fique atento porque há é algo muito importante que você ainda não sabe. Para que você entenda melhor, eu vou te contar como eu descobri tudo isso. No ano passado... Ao reclamar do incômodo no meu joelho ao trocar as marchas do carro, o meu médico me falou, você precisa de um carro com câmbio automático. Trocar de marcha é coisa do passado, Gustavo. É claro que eu concordei, mas falei, ô oh, doutor, carro assim custa caro e atualmente eu não posso gastar tanto. Foi aí que eu recebi a grande notícia do meu experiente médico. Olha, você pode comprar seu veículo bem mais barato. Com esse seu problema no joelho, dá para conseguir isenção de imposto para pessoas com deficiência. E eu posso fazer o laudo para você. Eu vibrei com aquilo e também fiquei muito confuso. Afinal, como é isso? Onde eu vou? Como faço? E tantas outras questões que o doutor não sabia responder. Isso já era burocracia com o governo e não era com ele, né? A partir daí, eu comecei uma busca intensa. Li muita coisa da internet, mas isso mais atrapalhou que ajudou. É que as regras mudam muito. E eu encontrei muita matéria ultrapassada e informação equivocada na rede. Sem falar que na internet você acha as coisas de maneira superficial. Nunca se acha tudo. Eu procurei também algumas empresas de assessoria e despachantes que ofereciam esse serviço. Mas aí veio a decepção. Os valores cobrados eram bem altos. O mais em conta pedia 2 mil reais. Diziam que teriam os gastos com despachante, advogados, médicos particulares e que os custos eram muito altos. Todo tipo de dificuldade. Mas, na verdade, não ofereciam tanto. A maioria das minhas perguntas para buscar a melhor opção, para fazer a melhor escolha, simplesmente não eram respondidas por falta de conhecimento desses profissionais. Quase desisti de buscar o benefício. Estava tudo muito enrolado, eu não tinha tempo para aquilo, não. Mas ainda bem que eu não desisti. Eu sou formado em Direito e tenho facilidade com papel, leis e burocracia. E foi exatamente o que eu fiz. Dediquei uma parte do meu tempo todos os dias e durante três meses inteiros... Pesquisei todas as leis que garantiam meu direito, todas as instruções normativas da Receita Federal, as cartilhas do DETRAN e toda a informação confiável que aparecia. Não foi fácil. É difícil reunir informação que está espalhada pela legislação. Eu descobri que há muitos mitos na compra do carro com desconto para pessoas com deficiência. Então, me esforcei ao máximo para fazer um mapa de todas as possibilidades de todos os caminhos e todos os processos exigidos para cada caso previsto na lei. Na minha pesquisa, eu cataloguei várias doenças que poderão dar direito ao desconto. A lista é enorme, tanto que milhões de pessoas têm direito. Você sabia? Eu não sabia disso antes. Inclusive, a minha esposa tem direito. Eu descobri que ela era considerada uma pessoa com deficiência física para fins de isenção, por causa de um problema no punho que causa a perda de força. Esse problema já justifica o uso de carro com direção hidráulica, dando direito a ela de obter o desconto. É isso que diz a lei. E deu certo, compramos nosso carro. No começo, a notícia se espalhou entre a minha família. Todos queriam saber a história daquele Corolla Zero que a gente colocou na garagem. E quando eu contava o que aconteceu, adivinha só, eles queriam saber como conseguir o desconto também, claro. Eu virei uma espécie de consultor, primeiro foi a família. Depois vieram os amigos e, em seguida, os amigos dos amigos. O problema é que a demanda cresceu tanto que eu comecei a me prejudicar no trabalho. Eu não conseguia mais fazer nenhuma coisa nem outra. No começo, foquei no meu serviço porque eu precisava cumprir com minha responsabilidade, mas eu também precisava ajudar aqueles que me procuravam. Muitos chegavam a propor um pagamento por minha assessoria. Olha, Gustavo, me ajuda, por favor! Será que meu problema se enquadra na lei? Preciso muito economizar esse dinheiro. Me diga o que fazer. Onde ir? Me dê uma cópia desse material que você reuniu. Eu posso pagar pela ajuda. É claro que eu ajudava e sem cobrar. Mas estava difícil, para mim, atender tanta gente. Pensei em montar um escritório e passar a cobrar pela assessoria. Mas aí eu conseguiria ajudar poucas pessoas e teria que cobrar um valor maior para conseguir arcar com meus custos. E entraria no mesmo caminho dos despachantes que eu criticava por cobrarem tanto. Eu não queria aquilo, não. Foi aí que meu irmão mais velho me deu uma grande ideia. Gustavo, já que você escreve tão bem e sabe como explicar as coisas com detalhes, por que você não usa o seu talento para criar um manual completo sobre o assunto? As palavras dele me encheram de ânimo. Ele tinha mesmo razão. Eu poderia criar um guia passo a passo a respeito do assunto, para ajudar as pessoas a garantirem seus direitos. E foi o que eu fiz. Comecei meu trabalho naquela noite mesmo. Lembra que eu tinha utilizado três meses para investigar tudo sobre o assunto? Pois bem, levei outros três para chegar ao modelo ideal. Eu queria algo realmente prático, com linguagem simples e eficaz para que todos entendessem de verdade. Registrei minha obra e contratei um profissional para fazer toda a diagramação e deixá-lo num formato fácil de ler. E ficou pronto o meu e-book, Guia Carro Livre de Imposto. Um guia passo a passo com um conteúdo incrível explicando os formulários, os gráficos e a interpretação das leis. Usei também ilustrações, fotos e desenhos para facilitar a sua compreensão. Esses dias mesmo, um aposentado de 75 anos do Recife me mandou uma mensagem, dizendo que conseguiu o desconto apenas seguindo as minhas instruções. Eu fiquei muito feliz com o depoimento dele. O que eu quero é que os consumidores conheçam seus direitos e parem de ser enganados. Eu acredito muito nisso. Quando ajudamos as pessoas... De alguma maneira, acabamos sendo ajudados também. O guia passo a passo que eu fiz mostra, por ordem alfabética, uma relação imensa das doenças, das sequelas e das limitações físicas que poderão dar o benefício, já que a lista que eu mostrei aqui é apenas um resumo. Eu reuni também atualizações dos procedimentos que devem ser feitos, onde devem ser feitos e como devem ser feitos para fazer o pedido. Como eu já disse, recentemente, a Receita Federal automatizou o processo para pedir isenção de imposto. E no meu material, você vai ver exatamente como isso é feito. Um monte de formulários que antes precisavam ser impressos, agora são preenchidos direto na internet. Mas tem muita gente por aí ensinando do jeito antigo ainda e errado. O meu guia ensina cada passo numa ordem lógica, impedindo que você perca tempo ou se perca no processo. Seguindo as instruções, não tem erro. Eu consegui, amigos e familiares conseguiram, muita gente que eu sequer conheço mas que pediu uma cópia do meu manual, também conseguiu. É claro que você vai conseguir! E olha só o que você vai receber! Guia Carro Livre de Imposto Um material completo e que traz o passo a passo da isenção. Nele eu coloquei informação de qualidade, muitas dicas e como solicitar a isenção de IPI, IOF e ICMS. Você vai saber quem tem direito e... Receberá uma longa lista de patologias e problemas de saúde saberá onde procurar e como procurar os órgãos públicos. E eu preparei também alguns livros digitais como bônus. Veja só! Bônus 1. Como conseguir a isenção do IPVA. Isso serve também para carro usado, viu? Bônus 2. Checklist. Com esse presente, você vai poder checar cada passo dado e terá um resumo de tudo. Não tem enrolação, basta seguir o caminho. Ficou realmente uma lista de verificações à prova de erros. Bônus 3. Perguntas frequentes. Aqui eu relacionei as dúvidas mais comuns daqueles que buscam o benefício da isenção de impostos. E respondi todas elas para você. Eu digo, por exemplo, como uma pessoa idosa pode ter direito. Quando é possível comprar carro acima de 70 mil? Reais. As hipóteses de desconto para condutores e para não condutores de veículos. Quem pode comprar o veículo como representante de um familiar? Quais são as montadoras que investem nesse setor? Se pode ser financiado ou não? Quais são as isenções possíveis para carro novo e para carro usado? Se é possível comprar moto com essa isenção? Enfim, essas e dezenas de outras perguntas corriqueiras são muito bem explicadas por mim nesse meu guia completo. Eu fiz tudo para que não sobre nenhuma dúvida para você. E tem ainda o que eu chamo de super bônus. É o meu suporte exclusivo. Se restar alguma dúvida, tudo bem eu mesmo responderei você no meu suporte. Você contará com ajuda qualificada para retirada de dúvidas de alguém que pesquisou muito sobre o tema e tem formação jurídica. Mas atenção, eu tenho sempre um limite de pessoas que eu posso atender. Isso para poder manter o meu padrão de qualidade que não abro mão de jeito algum. Então garanta sua vaga e fale comigo lá no suporte agora mesmo. E receba ainda dicas de... Como conseguir seu cartão de estacionamento em vaga especial e... Como ser liberado do Rodízio Municipal de Veículos de São Paulo. Eu ainda posso te dar informações sobre vários direitos das pessoas com deficiência lá no meu suporte. Tudo conforme a lei. Então, vamos lá! Saiba que eu entrego todo o meu conteúdo por um preço muito baixo. E eu estou sendo pressionado a reajustar para valor de mercado por aqueles que lucram com as isenções. Mas, fique tranquilo. Eu não vou criar dificuldades como muitas assessorias fazem por aí, isso não vai custar os dois mil reais que me pediram, nem mesmo vou pedir o valor de mercado. A verdade é que por tudo que eu ofereço, eu poderia pedir tranquilamente aí mil reais pelo conhecimento que eu vou te passar. E isso seria um investimento excelente, já que você não teria de pagar algo mais além disso. Nem precisaria gastar com advogado, despachante ou qualquer outra assessoria. O seu investimento no meu guia definitivo e em todos os bônus que eu vou te dar será de muito menos, muito menos mesmo. E dá para parcelar também, se preferir. Veja você mesmo quanto ficará a cada parcelinha na proposta que eu estou te enviando logo abaixo. Uma oportunidade de momento. Eu não poderei manter esse preço tão baixo por muito tempo. A pequena contribuição que você vai dar para obter o meu guia vai me ajudar a manter esse site e a atualização de todo o material. E se ao efetuar a compra por qualquer motivo você se arrepender depois, eu garanto o reembolso total dos valores pagos, sem qualquer dificuldade. Tudo com a garantia incondicional e de acordo com o prazo do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se desejar, você terá o seu dinheiro devolvido integralmente. Isso mesmo, é risco zero. Essa é a minha maneira de provar que o Guia Carro Livre de Imposto é o jeito mais fácil de garantir o desconto total na hora de comprar o seu carro dos sonhos. Baixe agora o guia mais completo sobre o assunto e eu me comprometo a te ajudar nesse processo com todo o meu material. Vai dar certo! Eu sempre recebo e-mails de pessoas agradecendo pelos resultados que conseguiram por meio do meu guia. Caso, por exemplo, do Jorge do Paraná. Olá, Gustavo! Muito obrigado por sua paciência e perfeita educação em me auxiliar. Seu material é mesmo prático e fácil de entender. De todos os materiais que eu pesquisei, esse, de fato, é o melhor. Eu segui tudo o que está escrito e hoje tenho meu Jeep Renegade. Obrigado e sucesso para você! A Giovana, de São Paulo, também escreveu. Olha só que legal! Deu tudo certo! Foi muito mais fácil. Você foi uma bênção na minha vida. Além do desconto, ainda posso andar em São Paulo sem precisar me preocupar com o rodízio e ainda consegui não pagar mais IPVA. Agora posso dar mais qualidade de vida para o meu filho. Você é iluminado. Obrigada, Giovana. Agora é a sua vez, eu sei que você vai conseguir a isenção, por isso já separei uma lista atualizada com os melhores carros e várias montadoras que podem entrar na sua garagem. Está na hora de dar esse presente a você e à sua família. Pense em como a sua vida vai ficar melhor com um carro mais confortável, mais moderno e mais barato acima de tudo. É o único jeito de pagar um preço justo aqui no país. Chega de ficar alimentando uma indústria que cobra valores abusivos pelos veículos. De maneira ética e legal, não pague mais IPI, IOF e ICMS. E o tão temido IPVA de todos os anos. Olha que maravilha! Não pagar IPVA e riscar esse gasto do seu início de ano. Eu quero que você consiga o seu direito assim como eu consegui.